Com vagas abertas na Fórmula 1, o que pensar da possibilidade dos dois pilotos brasileiros da Fórmula 2? Felipe Drogovic e Enzo Fittipaldi vivem um ano bastante forte na principal categoria satélite da Fórmula 1, mas a situação é complicada. No momento, Williams Alpine, Alfa Romeo e Alfa Tauri ainda contam com vagas abertas, mas é apenas na tradicional equipe inglesa que há um grande mistério. Entre talento e patrocínio, um deles tem condição de ficar com a vaga? Foi assunto no Paddock GP. Olha, com todas essas mudanças que estão acontecendo no grid da Fórmula 1 para 2023, com a saída de Alonso da Alpine para Aston Martin, fica a dúvida. Ó, oh, será que teremos um piloto brasileiro no grid em 2023? As pessoas pedem Felipe Drugovich que há de vencer no campeonato da Fórmula 2 em 2022. E tem Enzo Fittipaldi que está crescendo na categoria. Então, com todo o poder de síntese e sinceridade... Gabriel Curti e Gabriel Carvalho vão dizer, há alguma chance para os dois pilotos? Para um deles ou para nenhum deles? Alguma chance? Eu acho que há, porque é, nunca se sabe de onde pode cair um patrocínio do céu. Às vezes essas, essas coisas acontecem, tá? É, mas não acho provável. Não acho provável, porque tem pouca vaga, porque o cenário desse momento desse momento é de não ter patrocínio, de não ter apoio. Como, como teve por exemplo o Felipe Nasser né? que foi acho que, acho que é um bom exemplo para a gente usar que foi um cara que chegou lá bastante apoiado pelo governo federal tal por órgãos estatais é, é muito difícil você chegar sem ter esse apoio é, acho que vai depender do que acontecer nas eleições esse ano do que cada um dos pilotos vai conseguir de patrocínio é, das vagas que eventualmente sigam abertas porque essas vagas podem fechar agora se essas vagas fecharem nas próximas semanas, eles não têm nenhuma chance. Aí a gente tem que ser sincero. Se essas vagas já forem fechar, principalmente a da Williams, tá? Agora que a Aston Martin já tem vaga, principalmente a vaga da Williams. Se essas vagas fecharem rapidamente, eles não têm chance nenhuma. Se essas vagas forem se arrastando até o final do ano, eu acho que eles podem ter mais tempo para correr atrás de patrocínio e tal. Eu concordo com o Gabo, não vejo nenhuma injustiça absurda se não chegarem à Fórmula 1. Mas é, faço o contraponto, o, o Drogovic tem boa chance de ser campeão e, e ser campeão da Fórmula 2 é um baita, é um baita atrativo para você subir e o Enzo Fittipaldi talvez, talvez seja o melhor piloto da temporada na Fórmula 2, porque é muito impressionante, o cara está na quarta colocação com a Charrus, assim, é, é lógico, a gente não pode levar em consideração os resultados do Chambolok Base, porque... Cara, a Charus levou um piloto de videogame para correr na Fórmula 2, tá? Sim. Ele tá zerado, não é nenhuma surpresa. Mas o Enzo ter, 94 po ter 100 pontos 100 pontos e tá na quarta colocação, perto do Logan Sargent, com chance de ser terceiro, é muito impressionante. Gabriel Carvalho. É, eu, eu concordo com o lugar, eu acho que assim, a chance vai ter, hein, a chance vai ter porque é aquilo, né, nunca, você pode falar que não, algo não pode acontecer, né, nunca sabe se vai ter uma invasão da Rússia em um outro país, enfim, nunca sabe que país vai invadir outro, que aí o mundo decide cortar completamente relações com tal país e tinha uma vaga, Isso pode acontecer. Mas eu acho assim, eu acho que o Drogovic é, é difícil, é, primeiro porque normalmente não tem vaga, é, e o Drogovic não tem, nunca teve né? toda essa trajetória dele aí, desde o título dele da, da Euroformula até agora que ele tá perto de ganhar a Fórmula 2, ele não teve em nenhum momento apoio de nenhuma equipe, ele não fez um teste em carro de Fórmula 1, e até houve aí um burburinho de que o Drogovic ter, eu, estaria negociando o Custom Martin para ser piloto de desenvolvimento. E assim, cara, ele ser piloto de desenvolvimento agora, tipo, não era para ser desenvolvimento agora, era pra, era pra ser piloto de desenvolvimento quando ele tinha 18 anos. Agora, acho que tá tarde demais, é, é quase pedir para ser relegado a um posto de, de reserva na Fórmula 1. É, então é aquilo, não tem vaga, ele não tem nenhuma filiação com nenhuma equipe, com nenhuma montadora é, não vai ter um patrocínio forte né, no momento, não surgiu nada que bata de frente para comprar uma vaga. Enfim, então eu acho muito difícil mesmo que, que o Drogovic tenha qualquer chance, espero que ele é, também ele já esteja aberto a outras oportunidades de pensar numa transferência aí pra, para a Fórmula E, para Indy, para correr no EC, mas para correr no, na primeira divisão do EC na, na, nos hipercarros, não inventar de ficar correndo de P2, de GT, isso aí, não, enfim, para piloto jovem, eu acho que perda de tempo. É, e quanto ao Enzo, quanto ao Wayne, eu concordo com o Gap. Apesar dele ter saído da academia da Ferrari, que talvez fosse uma porta muito importante para a carreira dele, né? Ele foi eventualmente para os Estados Unidos e tal, arranjou essa vaga. É, eu acho que dependendo do Enzo Ele indo para uma equipe melhor ano que vem Porque acho que isso com certeza vai acontecer E dependendo do jeito que o mercado estiver em 2023 Na questão de contrato de piloto Inspirando e tudo mais Eu acho que com isso tem mais uma chance Então eu imagino Eu acho que a chance do Enzo estar no vídeo em 2024 É maior do que a chance do Drogovic estar no vídeo de 2023 Porém, acho ambas baixas por enquanto e você, vê alguma chance para Drogovic e Fittipaldi estarem no grid da Fórmula 1 2023? Se não estiverem algum piloto de desenvolvimento, alguma vaga nessa área, seria possível? Coloque nos comentários desse vídeo, sempre é muito importante ter a sua participação e se inscreva, claro, nos canais aqui do Grande Prêmio. E aí, Drogovic ou Fittipaldi estarão na Fórmula 1 2023?